O município de Curitiba ele reuniu uma série de pré-requisitos de testar a grávida no pré-natal, e mais de uma vez, ele é, informatizar os instrumentos para você ter a coleta de dados, monitorar as grávidas, monitorar as crianças que nasceram filhas de mães HIV positivas, se utilizar a medicação, ter uma cobertura de pré-natal acima de 95%. Então, assim, ele foi reunindo todos os indicadores que eram pré-requisitos para a certificação. É um processo bastante rigoroso como qualquer certificação e onde o ministério nos acompanhou por nossos indicadores que já vem já de um bom tempo com zero transmissão vertical em Curitiba nos últimos anos a gente, é, claro, trabalhou para chegar a esse momento, né são anos aí de trabalho no Mãe Curitibana, com todas as equipes, com capacitações, com investimento em melhoria da atenção é, com melhoria no nosso laboratório, com a questão do sistema de informação, a notificação, é, o tratamento, o seguimento, enfim, são várias ações desenvolvidas e encadeadas que, que deram esse resultado. Toda a certificação, ela traz no seu bojo... Ah, claro, o reconhecimento de quem faz um bom trabalho, mas ao mesmo tempo a responsabilidade. Então, parabenizar também o Ministério, que nos estimula a continuar a, a, nesse processo e manter os indicadores. É, e, por fim, dizer que é para nós uma meta muito importante, porque como diz o nosso programa Mãe Curitibana, vale a vida. Vale a vida, cuidar bem da vida também, né? preservar a vida, que é uma das grandes... Responsabilidades nossas enquanto gestores públicos, seja no governo federal, estadual ou municipal. Eu acho que hoje no Brasil a gente tem vários municípios que não possuem casos de AIDS e por transmissão vertical há bastante tempo. O que a gente precisa agora avaliar é se eles estão condizentes com os indicadores de processo. Se esses municípios conseguirem manter estes indicadores de processo, eles vão poder se certificar com certeza. E espero que Curitiba seja um, assim, um disparador, um incentivador né, para os outros municípios.